Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Gente, eu quero fazer uma pergunta uma para pergunta você. Você já passou por aquele momento de, muitas vezes, falar que cansou de orar, que não quer mais orar porque Deus não responde e porque, às vezes, Ele tá em silêncio? Se você já passou por isso toca aqui porque eu também já, e eu confesso que é muito frustrante. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, de compartilhar e de nos seguir no Instagram. Agora sim, bora pro vídeo. Gente, muitas vezes a gente pensa que Deus está em silêncio e a gente chega em momentos da nossa vida que a gente pensa em desistir, porque às vezes Deus está em silêncio, porque a gente acha que Ele não vai responder a nossa oração. E a gente, às vezes a gente duvida da existência do Senhor. E isso é normal, isso acontece sim durante a nossa vida. Mas tem uma palavra aqui que está em Provérbios 20 e 24 que diz assim Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Aqui diz é que o Senhor é quem dirige os nossos passos e a gente não precisa entender os planos de Deus porque os planos são deles e não é dele não nosso então nós temos que saber que é o Senhor quem dirige os nossos passos e se Ele está em silêncio é porque tem um propósito sabe e muitas vezes a gente fica reclamando porque a gente, às vezes a gente acha que o Senhor não está nos escutando, mas Ele tem um plano. Ele tem um plano é, para ser concre, concretizado na nossa vida, sabe? E às vezes Ele é muito mais, muito maior do que a gente pode imaginar. Porque às vezes a gente só pede é, as coisas em uma oração para Deus. Mas nós temos que saber abrir o nosso coração com o Senhor. Perguntar, Senhor, será que é isso que o Senhor quer mesmo na nossa vida? E o Senhor ele pode responder de três maneiras. Com um sim, com um não ou com um espere um pouco. E se o Senhor está demorando para responder, nós temos que saber respeitar a vontade de Deus. E saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então que essa mensagem venha entrar no nosso coração. Que você venha saber que o Senhor tem o melhor para você, mesmo no silêncio. Um grande beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.